Aí, Kenz, me indica um joguinho relaxante. Só um, ô, Monozé? LOL. Joga LOL, um jogo relaxante. Tô jogando na main hoje, tá? Tô jogando na main hoje aí. Vamos ver se tira a zica dessa conta aqui que tá com 10 derrotas seguidas, eu acho. Nem sei quantas derrotas tem, mas tem bastante. Essa conta aqui tá zicada, mano. Vamos ver como é que vai ser, né? Bora, bora. Mano, o que que eu jogo, velho? Pera aí, deixa eu dar uma examinada. Sabe o que que era muito bom aqui? Muito, assim, numa proporção exagerada? Doutor Mundo, muito mano. Doutor Mundo aqui era uma maravilha, velho. Eu vou de Fiddle, porque eu não sei do que jogar Vamos pegar o Mono Champion. Tô matando aula online pra assistir você, Marquinhos Tô fazendo certo Uai, José, depende, o que é certo pra você? Essa manhã é meu aniversário, hein, galera Dia do aniversário é estranho, né? Ou é só eu que sou estranho mesmo? 15 dias do aniversário, você comemora menos um ano de vida Então, Vitor, é menos um ano ou mais um ano de vida, né, galera? Sempre tem essa dúvida aí também Deixa eu ver isso aqui com isso aqui Gragas Que... Mordekaiser Jungle. Ih, galera, vou, vou mentir pra vocês, não. Né? Esse jogo aqui eu tô fudido, tá? Devia ter pecado esse campeão aqui não, mano. Trolei. 15, eu perdi 90 PDL em um dia. Pô, Vinico, você tá que nem eu então, mano. Esses tempos nessa conta minha aqui, eu perdi 120 PDL. Eu fui dos mil pro 800 e pouco. Uma, quantos PDL, Marquinhos? Mano, a meta aqui tipo, vai ser uma meta bem humilde, né, mano? Eu, que eu gostaria de tentar botar essa conta nos mil pontos de novo. Só que, tipo assim, eu vou sem pretensão, entendeu? Eu vou mais tranquilo tranquilo assim, não vou querer ficar jogando tryhard a live não ficar ruim, tá ligado? Porque, mano, você ser streamer e querer jogar tryhard é horrível, porque você perde, você começa a jogar mal, mano tá? tá ligado? Você fica paia. Então eu vou jogar aqui tranquilinho, criar um conteúdo bacana pros senhores e vamos tentar recuperar os mil pontos de volta, vai. aí. É a leve meta, né? Galera, quem confia? Na moral, manda a Rosinha logo cedo. Quem confia? Isso aqui é coisa de louco. Isso aqui é coisa de louco. Eu vi, ah, vai is vai, foi, foi bom mais ou menos, já lancei o flashzinho do Bruno ali, nossa, talvez era melhor ter ido mid, nossa, era melhor ter ido mid, acho Ó, o Mordecais já terminou o full clear, ele tá indo lá pro, ele tá indo lá pro aronguejo um de baixo, hein, eu posso perder minha galinha ou ele vai querer pegar double scuttle, hein, mano Esse Mordecais era safado, ele sabe que eu tô com clear da jungle atrasado, preciso da ajuda do Darius, mano, eu só preciso terminar esse clear antes de entrar lá, mano nossa, essa jana tá sendo humilde, hein, mano Que jana humilde, galera, papo reto Tá, não foi ruim o meu gank bot cedo Porque eu não fui punido, né? Que bênção o Mordecais tentou me punir fazendo da Gage, só que a minha jana fez a boa, mano Humilde Seja bem-vindo aí, meu lindo Sabia que esse Mordecais ia estar tá aqui Morri, galera, tô morto, tô morto Tô morto, mano, a não ser que alguém me cure aqui Morri Porra, eu sabia que esse cara ia pular aquilo ali, mano Você mata, Ezê? Não mata, né? Matou? Tá bom, mas tá ruim, né? Mano, eu, eu, eu tinha certeza na minha, na minha cabeça que esse Mordecais ia bater nesse aqui. Mano, eu tinha muita certeza ainda. Meu cérebro tava fazendo assim, ó. Ativando o sinal, mano. Ele tá aí. Trolei, galera. Kenzie, por favor, me explica o Fiddle de Shurelia. Uai, mano, eu não fiz a Shurelia no Fiddle ainda não. Mas o que, que o item faz? O item, ele é barato. Então, você spike mais cedo. E quando você usa Shurelia, você sai correndo. É isso, saca? Então, vamos lá. Se a Shurelia dá speed, galera, o Fiddle quer ultar e sair correndinho pra dar dano na ult. É isso, tá? Tá ligado? A chorela é isso. É o que passa na minha cabeça, na real, né? Dá um buff de AP também, se não me engano. Aí, ó, tem um buff de AP que o Bernardo falou ainda. ó É tudo isso, saca? Mas, assim, um fator que deve ser o, o porquê da galera optar uns itenzinhos desse tipo é porque ele é mais barato. O item sendo mais barato, você spike mais cedo, tá ligado? Essa é a brisa também. Tô aqui, papai. Merda, vai, esse aqui foi estranho. Nossa, por que ela ganha tanto speed? Tem dano, meu lindo? Fala que você tem dano. Ai, ai, ai. Matou, matou, é só desviar desse rapaz aqui Desviei, desviei, desviei Bora família, dale caralho é isso, mano! Eu joguei de Mordecais esses dias, então eu tô sabendo, mano. É só ser desviado as skills dele. Do que principalmente, né? Se eu tomar aquele Qzão ali, era caixote, papai. Nice! Vai, Mordekai seu safado. É, vai pagar de safado aí, pra cima de nós. E que hora dessa? Cedinho, né? Best gank, aqui, galera. Nossa, que play gostosa que foi agora, hein, mano? Porque se eu morro ali, o Mordecais ia pegar uma vantagem desgramada de mim. Porque eu já dei aquela primeira trollada no, no dragão, tá ligado? Tá, vamos lá. Se o Mordecais tem 49 de, jung de farm, mano, ele vai querer farmar a jungle dele inteiro. Top topside, creio eu, pra depois ir arauto. É o que eu vou fazer também, mano. Eu também vou fazer isso, só que antes eu vou farmar minha jungle, né? Mano, mas vai dar um cocô lá embaixo? Eu tô sentindo um cheiro do cocô. Como eu sei que vai dar um cocô, vou só arautar top. Pelo menos o first break é nosso, vai. Eu... É o mínimo que eu posso fazer. É bom isso aqui, hein, mano? <risos> tô dando first break pra porra do Undarius, mano. Isso é muito bom. E se pá, nós vai de T2, tá? Acho que eu vou guivar... vou guivar esse dragão da montanha pra gente de T2, velho. Se o Gragas aparecer aqui, vai tomar, mano. Tem dano? Eu não sei, mas vamos tentar. Quem é que falou lá, galera? O Flash por Prime, que ia lançar a brabia lá, vem no seu momento aí. Sem medo de ser feliz aí, vem escorregante hein? quem tinha falado lá mais cedo com os meninos. Flash por Prime, dá a melhor sustância possível, plausível. Mano, eu nem perdi o dragão, eu fiz essa jogada pensando em guivar o dragão e nem perdi ele. Que benção. Só que agora eu não sei se eu posso startar ele. O recomendado era esperar o Darius chegar aqui, porque ele que tá forte, né? Esse é o recomendável, só que... Já tamo aqui, né? Tô aqui já, ó. Bora, né? Ai, mano, o Mordecai tá chegando, galera. Fodeu, velho. Vai, faz logo, faz logo, faz logo. Uh! Ah, não consegui te ajudar, papai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mano. Eu quero ir isso. Pega, pega, meus pitbull! Eu dou silence, se vocês pegam Ai, ele deu de braudinho Nice, rapaziada, matamos quatro nisso aqui ainda, mano Caramba Quanto que você cobra nesse seu caramujo? Então, pra começo de conversa ele nem tá à venda, né? Ele tá guardado e reservado pro momento certo Na hora certa, entendeu? O preço dele é... Como que eu posso te explicar o preço dele numa frase, né? A frase que eu vou te explicar é o seguinte O valor do caramujo É que dinheiro é riqueza e o caramujo é fortuna Interprete como quiser, beleza? Tô a de dar um R da massa aqui, mano Como é que faz? Tô, tô doidinho, mano Tô doidinho pra dar um Rzão assim que eu vou matar todo mundo Bom, papai... Coisa linda. Nossa, esse duelo, hein, galera. Duelo de gigantes aqui. Quem é que ganha, mano? Duelo de gigantes aqui, mano. Deixa eu apertar R nesse cara aqui, que ele tá cheio de graça, esse menino aqui. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui, menino? Você tá sem flash? Do... Do Pemari Tik Toker aí, galera. Ah! Que? Cadê meus municípios que tava do meu lado aqui, mano? Meus meninos, velho? Meus meninos tava aqui, ó. Aqui, só que eles deram uma volta lá pra cima ali. Meus meninos estavam do lado aqui. Porra de exaust, né, mano? Exaust é uma praga. Nossa, eu tô jogando bem aqui, hein, mano? É, esse Fern aí, hein, Não Preciso chegar no meu pitbull. Eu tenho uns olhos, qualquer coisa, meus meninos. Fala que tem dano! Meus meninos! Caramba, Smitezinho pra completar ali cachorro, hein, velho. Arraca. Caramba, mano. O meu, o meu Fiddle é bom, né, mano? Eu tenho que jogar mais de Fiddle, velho. Depois de perder 10 partidas seguidas nessa conta, eu acho que tá na hora de ganhar 10 seguidas, né? E vamos ver até onde a gente chega. Vamos jogando aqui, vamos jogando. Vamos ver, mano. O que, que o dia nos reserva hoje, né? Uta ou não uta, hein? Voltar, né? Estamos aqui? Custa nada. Que isso aí, dragão? Ai, ai, ai. Ó, o foco aqui é tentar dar 100-0 no Mordekaiser, mano, ele não conseguiu... Ah, ele vai lutar, né? O foco era tentar não deixar ele lutar, mas ele ultou. Ó, vamos ver se eu sei o time da ult dele. Ó! Um ó, do... oh! oh! vai matar meus meninos, não? Ai, nice, galera, GG, mano. Jogão, galera, é isso. Começar a primeira do dia ganhando aqui, mano, eu já sinto que o restante do dia vai ser beautiful, mano. Deixa eu mostrar o flacão pra esse cara aqui. Toma, Ah lá. Agora é flash, auto-ataque pra pegar o mais 50 do Nexus, ó. Esse é o foco. Ah, não deu Jogaço, mano É isso, galera É isso, mano